mas eu queria começar sobre o Hamilton, conforme o destaque da Eve, porque nesta semana nós tivemos a notícia sobre a sentença de Nelson Piquet, que foi condenada a pagar 5 milhões de reais pelos comentários homofóbicos e racistas dirigidos ao Hamilton no ano passado, né, que vieram à tona numa entrevista, um podcast. O Hamilton, ele falou sobre isso em Melbourne, Disse que, novamente, ele sempre é muito polido para falar sobre esses assuntos, disse que prefere não dar ouvidos nessas né, palavras cheias de ódio, mas é, gostou da atitude da justiça brasileira, disse que, nas palavras dele, foi incrível para mostrar que essas ações não ficarão impunes. É, a gente sabe que muitas coisas aqui no Brasil não funcionam como a gente gostaria que funcionassem, inclusive sobre esse tema, né, sobre... É, é, Declarações racistas que às vezes algumas pessoas famosas, celebridades, fazem e acabam ficando impunes, mas eu acho que é um bom passo isso acontecer, né? Porque mostra que independente da pessoa que você é, o que você conquistou, a idade que você tem, isso não vai ficar impune. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É verdade, assim, é, é claro que é, ganhou o um mundo, né? Não só as, as declarações do, do Nelson Piquet, obviamente, né? No ano passado, numa entrevista que ele tinha dado, é, que acabou viralizando depois, o grande prêmio também foi destrinchar um pouco mais e, lamentavelmente, descobriu coisas ainda piores, né? Dentro dessa desse cenário. É, e os movimentos aí anti, é, contra o racismo, né, e, e em defesa é, é, das pessoas, do movimento preto, né, e, enfim, todas todos esses ativistas entraram com, com recurso com bastante veemência, né? com, com muita solidez assim, de argumentos e aí veio a sentença. Pessoalmente, acho que é uma sentença muito... é, é pouco, né? assim, o valor é pouco, e até a, a, o que a gente espera que haja, né? uma retratação também, é, eu acho que ainda pouco, mas eu concordo com você, é um passo importante, é um passo é, que precisa ser dado em algum momento, então é um começo, é uma espécie de luz no fim do túnel, eu acho que a gente tem um, um caminho é, para isso, é, imagino que o, o Hamilton não deva saber como as coisas funcionam no Brasil né? mas eu acho que um pouquinho ele sabe pela forma como ele falou também é, nessa, nessa entrevista dizendo é, que, que é importante e, e, e assim, trazendo isso de uma forma delicada como você disse, mas também elogiando e, e, e, e traçando esses pontos, né? Porque você precisa começar de algum lugar e esse é um bom lugar para começar. Eu também chamo atenção para uma aí para o lado do, do de você da gente ter uma retratação que acho que dificilmente vamos ter algo nesse sentido. Acho que assim é, sabe eu eu não acredito que vá haver, mas de, deveria realmente, né? E se não houver, eu acho que a gente também precisa começar a trazer isso de forma é, é, maior para o debate, sabe? Precisa ter debatido, precisa ser discutido, precisa trazer é, para a sociedade, falar sobre isso, né? Porque até o, o Flávio Gomes escreveu uma, uma coisa bastante interessante no, no blog dele, que ele diz que ninguém lê, mas as pessoas leem sim, viu, Flávio Gomes? As pessoas leem. É, em que ele fala sobre o papel do ídolo, né? E, e o quanto é, foi passado o pano para o Nelson Piquet ao longo dos anos e tudo mais, e todas as coisas que ele fazia, que eram muito erradas, né? Eram muito erradas, mas ah, tudo bem. É a época, é isso, eram as molecagens e tudo mais. E que no fundo nós estávamos, né? Nós, que eu digo as pessoas, porque é, eu acho que nenhuma de nós aqui acompanhou a carreira do Nelson Piquet de fato, mas assim. É, foi passado muito pano, foi, né? E, e visto dessa forma. E aí, assim, ah, que tal a gente começar também a assumir os nossos erros, né? A dizer que, olha, a gente também errou nisso em, em passar esse pano. Então, a mudança tem que partir de nós. Eu acho que é, é, é um pouco disso também dentro desse desse cenário. A gente começar a trazer esse debate, começar a chamar as coisas. Pelos, pelo que elas são de verdade, eu acho que isso é um, é um começo de uma mudança. Concordo, Eve, eu acho que isso caminha a passos lentos ainda, mas é super necessário até porque a gente destrinchou isso também quando essas declarações vieram à tona, mas no ano passado e até neste momento, né, quando saiu a notícia que o Piquet foi condenado a pagar esse valor, é, muitas pessoas dizendo que é mimimi, que não deveria acontecer isso, que é algo exagerado, que não foi uma fala criminosa e tudo mais. E é por isso que eu queria te perguntar, Ju, eu acho que está muito claro que racismo é crime e homofobia também. Então o que essa sentença mostra e já, acha que já é um passo para a sociedade que nunca deveria ter sido assim um dia mudar um pouco, pelo menos eu acho que serve de lição, mas pessoalmente, eu estava até procurando aqui a notícia porque a, a gente tem que fazer uma ressalva, né? O Hamilton para, parabenizou as autoridades brasileiras, mas eu queria destacar que não são todas as autoridades brasileiras que merecem esse parabéns, né? Porque a gente teve também, nessa semana, uma decisão da terceira vara criminal de Brasília, num processo que a cantora Ludmilla moveu por é, injúria racial. Ela foi chamada de macaca por um apresentador de TV, e a justiça considerou que é um crime. Eles disseram que foi um comentário jornalístico. Né, nós é, três temos, exatamente. Nós três exatamente. temos diplomas de jornalismo e a gente sabe muito bem que não é um comentário jornalístico. Né? Isso aí é preconceito puro e simples. Então, não. Não são todas as autoridades brasileiras que, que merecem esse parabéns. É, é, é exemplar que tenha sido punida. É exemplar que tenha existido uma punição. Ainda mais porque a gente está falando, é, falando de alguém que não vê uma ação, né, que não foi uma, uma ação dele, foi uma ação de movimentos e tudo mais, a gente tá falando de alguém que não é um, ele é um cidadão brasileiro honorário, mas não é um cidadão brasileiro nascido aqui e tudo mais, então, tem uma, uma repercussão, tem um peso e tudo mais, mas a mesma justiça que é capaz de condenar alguém por racismo e homofobia é a mesma justiça que passa pano por um apresentador de TV que chamou uma pessoa de macaca. Então, não é todo mundo, não são todas as autoridades que merecem esse parabéns. E, infelizmente, a gente ainda está a anos luz de um país justo, de um país igualitário, de um país que cumpra as próprias leis, né, porque racismo é crime e tem que ser, é, tem que ser tratado dessa forma. É isso, assino embaixo, acho que não tem nada a acrescentar ao seu comentário, Ju, e eu espero também que seja coerente, não seja uma cortina de fumaça pelo tamanho do Hamilton, que isso também caiba à sociedade como um todo.